A insônia está acabando com a sua qualidade de vida, você deita para dormir e a cabeça não para? Ou então você fica virando a noite toda, preocupado com o futuro? Fica comigo e toma o chá dessa erva que eu vou te falar hoje para ter um sono de reparo, um sono completo. A gente já vai falar sobre isso. Insônia, né? problema de sono, distúrbios de sono, muitas das vezes eles são causados principalmente por ansiedade. O que é ansiedade? ansiedade, ele é um excesso de futuro no meu presente. Tanto é que a Associação Brasileira do Sono diz que 65% da nossa população tem algum problema, algum distúrbio, alguma dificuldade né para deitar na cama e dormir. né Então, as pessoas, elas têm feito bastante coisa na cama, eu não estou falando em namorar, mas a pessoa que ela tem, no, por exemplo, no quarto, né uma televisão e fica assistindo série antes de dormir, ou uma pessoa que Uh, deita para ler antes de dormir. Leitura é uma coisa boa, baixa a nossa energia, induz a gente a sonolência, mas na cama não. Na cama é importante, né? na hora de dormir, uh, a gente deitar, condicionar a nossa mente e o nosso cérebro. Pra... Na hora que eu deitar para dormir, o cérebro entender. Beleza, agora é hora do Luiz relaxar. Agora é hora da Natália relaxar, do Léo relaxar. E daí o cérebro já desliga. Né? Mas uh, por essas questões de ficar assistindo alguma série, algum filme, algum jornal, alguma, alguma tragédia na TV... O próprio fato de ter uma TV no quarto, como a gente dorme, né, o olho ele não fecha completamente. Existe uma fresta bem pequenininha e aquela luzinha vermelha do stand-by da TV, aquilo pode atrapalhar. Até porque uh, essa luz, né, ela emite uma, uma radiação eletromagnética e também por causa dessa frestinha, uh, alguma luz de farol de carro, se dormir com a janela aberta, alguma luz externa. O ideal para o quarto, né, quando a gente vai dormir, vai repousar, é ter um quarto completamente escuro, né? tudo com blackout na cortina, para a gente induzir a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, pelo nosso, pela nossa glândula do sétimo chakra, se não me engano é pineal. Sempre confundo pineal e epífise, eu acho que é pineal. <risos> um, e daí, pessoal, né? não bastasse isso, todas essas interferências no quarto que a gente tem como TV, barulho, assistir série, um, ficar lendo na cama ou fazer uma alimentação muito pesada antes de dormir, que também atrapalha, tem também né, as implicações do nosso emocional durante o dia a dia, do nosso na nossa qualidade de sono. Como, como assim? É, a nossa preocupação com amanhã, que é aquilo que eu comecei a falar, ela acaba por tirar a nossa energia do agora. E por mais que a mente esteja cansada, a cabeça fica maquinando. Nossa, amanhã eu tenho uma reunião, amanhã eu tenho que gravar isso, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que escrever um roteiro, eu tenho que levar o cachorro na o veterinário, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que lembrar de comprar isso, comprar aquilo. Você deita, só que a cabeça não para. Então, quando né, a pessoa ela deita para descansar e a cabeça não para, ela está com dificuldade, ela está com dor, ela está com insônia, porque ela sabe que amanhã... Ela já está roubando a energia dela de amanhã para ficar acordada no agora. Se ela não dorme, o corpo físico não descansa. E amanhã vai ser um dia ainda mais cansativo. Primeiro porque no hoje ela não descansa tudo o que precisava. E também no amanhã ela não vai ter a energia que ela precisa porque agora não conseguiu descansar. E nisso, como ela sofre bastante, como ela tem muita dor e dificuldade, ela tende a buscar soluções rápidas e imediatas para esse problema. Ah, estou falando de hora master? Quisera eu. A pessoa que não conhece, né, a pessoa menos esclarecida do comportamento dela, que pode atrapalhar em outras questões, mas também no, na questão do sono, ela busca direto o alívio onde? No remédio, na farmácia. Então, a pessoa que está com sono, ela vai para indutores de sono, medicamentos que podem causar amnésia, medicamentos que podem causar distúrbios, né, alucinações. Pessoa que ela acha que está ouvindo alguma coisa, está vendo alguma coisa, vê vulto, aí já começa a achar que é é, visão, que é mediunidade de desregulada, não é. É só um comportamento ao longo do dia dela, que ela não consegue resolver, não consegue conter a ansiedade. Aí ela fica preocupada com a manhã, vai dormir, não dorme. Aí ela busca saída um remédio, né? E daí, é esse remédio não só pode causar essas coisas de amnésia, alucinação, como também acaba com, com a neuroquímica do cérebro, né? Porque você está injetando, não estou falando uma, uma injeção, mas a gente está consumindo, pessoa consome uma dosagem alta para conseguir dormir, né, de uma maneira induzida quimicamente, e aquilo prejudica obviamente a fisiologia a neuroquímica do cérebro, tá? Então, tomar remédio para dormir apenas em último caso, se precisar, porque muito daquilo que causa insônia e gera distúrbio de sono, na verdade é um problema comportamental que pode ser ajustado, né? Com, com esse equilíbrio de comportamento, equilíbrio emocional e, principalmente, ansiedade para não se, ficar se preocupando com amanhã, tá? Olha só o que, que acontece, o que, que pode acontecer com quem toma muito remédio é, indutor de sono por muito tempo. Então, aumento de riscos e algumas doenças como hipertensão, né? Doenças mentais como aumento de depressão e aumento da própria ansiedade como efeito colateral do remédio. Menor produtividade no, no emprego amanhã ou na escola. Né? porque o remédio ele deixa a pessoa Bã! com olho meio de peixe morto, peixe caído, assim, a pessoa fica meio apática, catatônica, porque ela tá com aquela química, ela tá inundada, né bem lunática, assim, estou olhando a minha cara, é, a pessoa fica bem é, catatônica, ela não, não reage. E daí se você toma um remédio muito tarde, porque você não está dormindo e amanhã você tem que acordar cedo, aquele resquício do medicamento vai estar tá com você. Então até você engatar, né, na energia para começar o seu dia, já deu ali uma hora da tarde, aí que você começou o dia, já perdeu metade dia, do dia, né, de amanhã, uh, com o efeito colateral do remédio que você tomou. E isso pode causar, inclusive, acidente, tá bom? Então, se a gente já falou que o problema comportamental, problemas e dificuldades né, de ansiedade, problemas com conseguir parar minha mente, que tal seria a gente ter uma planta? uma solução natural sem efeitos colaterais que age na verdadeira causa e não te deixa dopado para conseguir ter aquela noite de sono restauradora aquele sono revigorante que você deita e vai dormir e acorda 100% com a força do sanção para conseguir vencer os desafios do seu dia é óbvio que eu ia te trazer uma planta aqui para o vídeo de hoje né e você já conhece ela também como o efeito dela que é o capim-cidreira. Capim-cidreira é um vegetal condutor na fito ou seja, ele conduz a energia dos vegetais puros, né, que equilibram os nossos chakras para o caminho para onde a energia precisa ir. Então, se eu estou com uma ansiedade e eu trabalho ali com o meu terceiro chakra, né, coloco ali uma erva doce, coloco, deixa eu ver, uma cavalinha, um maracujá, então tudo isso a gente pode fazer para conseguir acalmar a ansiedade de terceiro chakra, né? E o condutor, o vegetal condutor, como é o exemplo né, do capim-cidreira, ele pega essa energia e leva para o terceiro chakra, como se fosse um transportador. Né? Na biologia tem lá o, o ribossomo, o RNA, né? uh, de, uh, RNA, o ribossomo, aquele que transporta uh, o alimento na célula, né? o complexo de Golgi também tem essa função. Enfim, é o capim-cidreira como condutor, vegetal condutor, ele que é o responsável por né, uh, conduzir a energia do vegetal puro para o chakra em desequilíbrio e também para que o corpo consiga receber a energia da, dos vegetais que precisa, tá bom? Vou pedir para o pessoal colocar na tela, olha o que, que o capim-cidreira faz. Ele elimina pesadelos, insônia e desordens do sono, traz um sono vitalizador e energizante, Limpa estados obsessivos, gera harmonia e elimina a ansiedade em geral, o nervosismo e a irritação mental. E eu quero saber com você, você tem capim na sua casa? Você tem alguma outra erva? Ou você está com alguma outra dificuldade que você precisa? Insônia, ansiedade, enxaqueca? Está com qualquer dificuldade? Coloca aqui nos comentários que a gente sempre está olhando para produzir vídeo para você, tá bom? Então, o capim-cidreira tem essas propriedades que eu falei para todo mundo. E daí, como é que você faz para ativar essa energia? Lembrando, né? Capim-cidreira pelo cheirinho dele, pelo, pela tradição lá da vovó que fazia chazinho né, para a gente dormir, quando a gente estava é, passando mal, ou até mesmo algumas escolas que fazem um chá durante a merenda. O capim-cidreira, naturalmente, pela fitoterapia, ele, ele já atua né, nessa indução do sono de uma forma leve, fitoterápica, ou seja, usando a, a, a parte química do capim-cidreira. Agora, né, o que pode ser que você não sabia, eu estou meio que atendendo um toque aqui de cortar esse, essa folhona de capim-cidreira, por isso que eu estou olhando para baixo também. Então, o capim-cidreira também tem essa energia de eliminar pesadelo, insônia, estado obsessivo. tem certeza que no... No chazinho lá, que você compra em sachê no mercado, não tem lá. Aí esse chá é bom para dormir, para acabar com o estado obsessivo. Não, o estado obsessivo é uma coisa eliminada, né? Quando a gente usa a energia do capim-cidreiro. E daí, para fazer, né? Para usar essa energia e você ter todos esses benefícios que eu listei para você aqui, antes de dormir, o que, que você precisa fazer? Eu vou sugerir para você tomar chá de capim-cidreira. Ah, mas eu já tomo antes de dormir. Não, mas não é isso, não estou falando da fitoterapia, estou falando da fitoenergia. O chá de capim-cidreira, você vai fazer o chá dele, né? Tem vídeo meu aqui no canal já ensinando como fazer chá para enxaqueca com hortelã, vou pedir para o pessoal colocar ou num cardzinho aqui em cima ou aqui na descrição do vídeo, o pessoal vai te indicar mesmo onde vai estar tá o, o link do vídeo do chá de hortelã para enxaqueca. E daí é só você seguir aquelas recomendações que eu te ensino naquele vídeo e substituir o hortelã por capim-cidreira, tá bem? Então você vai esquentar a água, lá no Goiás a gente fala morna, a gente morna a água. É, assim como começou a formar aquelas borbolinhas no fundo da panela, já pode desligar. É a água que os gaúchos conhecem como água de chimarrão. Então começou a fazer a borbolinha, você já pode desligar. Coloca ali uma pitada, uma colher de sopa de capim-cidreira, né? tampa, abafa e toma uma caneca dessa daqui, ó, 300ml, 250ml, duas vezes por dia, com um intervalo mínimo de 4 de horas entre cada caneca. Então você pode tomar no meio da manhã e uma antes de dormir. Você pode tomar uma no lanche da tarde e outra antes de dormir. Né? O importante é que, se, como ele é para dormir, né, um vídeo falando sobre insônia, você pode tomar uma antes de dormir porque ele induz a sonolência por causa do gosto, por causa do cheirinho também pela energia. E a segunda, né, a outra, você encaixa ao longo do dia, mas tem que ser duas vezes por dia, com intervalo mínimo né, de quatro horas entre cada caneca. Já, já vê ali, ah, você vai dormir às 10, então o outro você tem que tomar até às 18 horas. Você vai dormir às 11, então o outro você tem que tomar até às 7 horas da noite. Então faz essa conta para trás, né, quatro horas para trás. E lembrando também que o vegetal condutor, no caso aqui o capim-cidreira, ele não substitui o efeito do, de um completo composto fitoenergético. Como assim? Essas são as informações, as fitoenergias, né? os poderes ocultos do capim-cidreiro. Agora, o que você precisa identificar é, você vai agir só na falta de sono? Ou você gostaria de agir no que está te tirando o sono? É por mente louca? É por ansiedade? É por preocupação? É por chateação? Tem que ver o que está que acontecendo com a pessoa. No caso, pode ser você, outra pessoa que você queira ajudar que conheça que está com insônia, a gente tem que ver o que está acontecendo com ela né para poder tratar essa causa e gerar o sono nela. Para isso, eu quero te convidar a se inscrever na Imersão Quimista das Ervas. O link está aqui embaixo na descrição também para você se inscrever e aprender, descobrir como você pode usar a energia das plantas para equilibrar qualquer questão da sua energia, da sua alma, curar as dores da sua alma, tá bem? Quem falou foi o Luiz Mourão, um beijo no seu coração, muita luz e até o próximo vídeo.